No dia 13 de novembro, o Grupo de Trabalho RS de Leitura Inclusiva promoveu um sarau na Biblioteca Central da UFSM. Com o apoio da Prefeitura de Santa Maria e da 8ª Coordenadoria Regional de Educação, o objetivo foi promover espaços de acessibilidade na instituição e no município. A UFSM é uma cidade, né? A UFSM é um mundo, né? Gera conhecimento, é uma potência. E aqui dentro da UFSM, quantos estudantes têm pleno acesso aos livros? Quantos não têm? Isso é, esse grupo é para fazer. A gente começar a refletir, é, tanto que essas, no, essas nossas rodas de leitura, né, que começaram sendo com rodas em braille, rodas em libras, aí a gente, o nosso grupo de trabalho pensou assim, não. Mas não é, isso não é uma, uma leitura inclusiva, isso é uma leitura localizada. Nós queremos uma roda onde a gente discuta esses assuntos com todos juntos. Quem? É, as pessoas com deficiência, pessoas com qualquer tipo de dificuldade e pessoas sem deficiência. Todo mundo junto participando. E como é que a gente começa a mudar as coisas? Quando as pessoas tomam consciência que pode ser difícil para o outro. É. Tem muita gente que vem nas rodas e eles acham que é, ah, nunca tinha dado conta disso, mas é mesmo. Então, o que é conscientização? Esse é o principal uh, nosso papel: conscientização. Durante o evento, acadêmicos com deficiência da universidade compartilharam as experiências com a leitura inclusiva e também as dificuldades enfrentadas no dia a dia universitário. Então, eu uh, ingressei na universidade esse ano e eu senti que essa experiência com colegas foi diferente. Porque era uma experiência que eu não tinha antes, com colegas ouvintes. E sempre foi uma novidade. Uh, essa troca de experiências com eles, a questão da comunicação, é um pouco difícil. Às vezes eu tenho que escrever no papel e entregar para eles. E como a gente vai fazer as atividades, como é a minha relação com eles. Uh, se eu tenho alguma dificuldade, a gente faz uma troca, uma conversa legal. Uh, a gente tem um apoio ali da CAED também, com os projetos. Porque eu frequentava outra instituição e não tinha essa, toda essa acessibilidade que eu estou tendo agora. Então eu sentia que era um peso para mim, era muito difícil. E agora, estando aqui na universidade, eu já não sinto mais isso. Uh, tem alguns ouvintes que sabem falar Libras e eu estou ensinando outros colegas também a falar Libras. Então está sendo bem legal essa experiência a professora e educadora especial Joyce Bertazzo, da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Andertmark, expôs um projeto que envolve produção escrita e cinematográfica acessível na escola. E por hora, a versão impressa, a gente tem é, livros em caixa alta, com a fonte é, maior, né? fonte 16 ou 18, é, em negrito com espaçamento maior também para facilitar a leitura por quem tem a baixa visão né, ou possa fazer uso de lupas para leitura é, assim como alguns desses livros já estão traduzidos também para libras é, contudo com o alfabeto datilológico que não é o ideal para o surdo né, existe um, um sistema de sinais aí que é uh, uh, não é o alfabeto datilológico mas por hora é o que a gente teve condições de fazer é, uma vez que esses livros vão ser disponibilizados no formato digital também é, se tornam acessíveis a todos os públicos porque se pode usar leitor de tela, né? ledores é, que traduzam o texto para libras, enfim. A ideia é, sim, construir materiais para todos. Isso é inclusão. E para colocar em prática toda essa discussão, os alunos da Escola Ciron Rosa puderam aprender a leitura auditiva em libras e apresentaram suas produções. O vidro quebrou, o laço desfez e tudo acabou. Durante o evento, quem passou pela Biblioteca Central também teve a oportunidade de conhecer o acervo de livros escritos em Braille.